Eu fiz uma máquina que duplica minérios, sim, ela duplica minérios, é essa daqui. O único problema dela é que ela precisa de energia, então hoje eu vou conseguir energia infinita usando o sol. Isso tá muito épico, então se inscreve e vê esse vídeo até o final, porque aqui é Irmandade Origens. Se é Irmandade Origens, tá faltando uma coisa, uma coisa que vai nos levar as Origens, é. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens. <risos> pra ser sincero, eu tô tentando fazer isso desde o primeiro episódio, mas sei lá, né? Ó, antes de qualquer coisa, eu quero tirar uma dúvida. Pra, pra quem tá ligado, eu, eu, eu tô fazendo a minha casa aqui, né? E eu coloquei essas cortinas, ó, elas dá pra ver. Não dá pra ver se vocês olharem bem nessa partinha aqui da pedra. Ó, ó, vocês podem ver que a luz tá mexendo quando a gente abre ou fecha a cortina. Isso leva a minha segunda questão. Será que a luz do sol interfere em alguma coisa? Bom, vamos fazer testes, né? Primeiro teste vai ser a gente vir para fora e tampar a porta. Vamos ver como que tá lá dentro. Dá para ver, mas tá escuro. Agora vamos quebrar essas pedras aqui para passar a luz pelo vidro aqui. Vamos ver. Continua escuro. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, tampar aqui. Dá para ver que aqui tá bem escurinho e aqui tá mais ou menos, né? Ó, oh, que legal! Então realmente funciona. Sim, eu, eu tava testando se a luz funcionava. <risos> Mas ó, pra, pra quem talvez tenha ficado curioso, já, já tá aí a resposta também, né? Mas mudando de assunto pra alguma coisa mais que importante do que uma luz que funciona ou não, ontem nós fizemos essa máquina aqui a câmara de enriquecimento. Tá vendo Partinha vermelha aqui, a gente vai colocar Um minério de ferro, e a barrinha vai encher E aí vai virar dois ferros, sim a, a gente fez isso, o único problema é que Como vocês podem ver nessa barrinha aqui, que não tá totalmente Cheia, essa máquina usa energia Não só ela, como essa daqui Como uma possível fornalha elétrica E muitas outras, e atualmente a gente Tá usando energia com esse gerador a calor Então a gente pega carvãozinho, bota aqui Ou lava e pronto, mas é extremamente Ruim e fraco, eu quero fazer uma energia Boa, uma energia que vai durar E pra minha solução, eu pensei no que? O que mais tem aqui, na real, agora não é o melhor horário para falar isso. Deixa eu, deixa eu pegar minha mochila, colocar aqui no chão, ligar a caminha. Agora sim, isso é o que mais tem aqui. Se bem que agora que eu percebi, de noite não tem, né? Mas de dia tem, que é o nosso glorioso e belo sol. E ele entra na história a partir do momento que a gente descobre que existe um gerador de energia solar. Nesse caso, eu tô falando de um painel solar, o vulgo gerador de energia solar. Mas se a gente quiser escrever isso melhor para ficar mais fácil, é painel solar. Para fazer ele é até que de boa, se a gente precisar de liga fundida, que ainda não aprendi a fazer, ferro, ósmio que não sabe fazer, um tablet de energia e três painelzinhos solar, que faz com vidro, redstone, mais ósmio e liga fundida. Na real, eu acho que a gente consegue fazer isso, e vai ser uma ótima fonte de energia. E daí de quebra, a gente também faz uma bateria para guardar ela, eu é só guardar minhas traias aqui para não atrapalhar, se bem que tudo que tem no meu inventário, eu acho que eu vou acabar usando, então vamos deixar as trai aqui. Eu estava dando uma lida nos comentários aqui, e uma coisa que vocês estavam comentando muito é para eu arrumar aqui embaixo, ó, que tem essa terrinha que fica aparecendo, e também aqui embaixo. Que Além de ter uma bancada de trabalho escondida, também tem essas duas terrinhas. Então eu vou arrumar isso aqui pra vocês. Eu, eu, eu vou fazer a boa é o um lajota obras. <risos> tá, primeiro as tarba aqui uma e duas. Tem mais algum lugar? Acho que não, né? Aqui a gente pode colocar de Pinheiro, né? Vamos fazer isso. Olha, pior que esses pequenos detalhes fazem a diferença, sabe? Tipo, é pouca coisa. É, mas eu acho que agrega bastante no final. Já para cá, eu queria colocar uma pedra luminosa. Eu acho que algum bloco que faz luz vai ficar muito legal, até porque aqui é um ponto de segurança, querendo ou não. Eu acho que vai agregar. Ó, A pedra luminosa que eu tô falando é essa daqui, a famosa glowstone. As maneiras de conseguir elas são com esquentando uma netherrack permeável com três chapéus de bruxa e o resto não importa, porque não tem como fazer. Eu acho que talvez a gente tenha esse chapéu de bruxa. Vamos dar uma olhada. Não, não, não, não, não, uh, não, nadinha, nadinha, não, e não. Bom, querendo ou não, lá tinha uma casa assombrada. Lá pode ter, é uma grande possibilidade, eu acho. No pior dos casos, a gente vai ser assombrado e vai ficar com muito medo. Ah, e por sinal, galinha, eu acho que eu esqueci, mas eu não sei se eu comentei, mas hoje pode ter dois vídeos de Irmandade Origens. Sim dois vídeos hoje. A única coisa que você tem que fazer é pegar o canal e mandar para algum amigo e deixar o gostei, se esse vídeo tiver muito gostei, se a gente ganhar muitos inscritos, eu solto hoje, repito, hoje, às quatro e meia. Outro vídeo de origem. Só depende de vocês, tá bom? Agora é, vamos entrar aqui de novo. Opa, estão ouvindo ó oh, de novo? Eu, eu tô ouvindo o barulho de bruxa mas eu não sei da onde. Eu acho que mais provável ela tá no porão da casa, né? Vamos dar uma olhada. Cara, vocês são uns fantasmas fazendo barulho de bruxa? Ah, nem ser uma bruxa de verdade. Bom, eu olhei a casa toda da bruxa aqui e não tinha. Eu acho que a gente tem outra opção. Eu não gosto muito dela porque é bem arriscada e eu não tô nem um pouco afim de perder nossos itens, até porque minha armadura não é tão boa. Mas dá pra fazer ela. Ó, faz uma bancada, um balde. E agora vamos fazer um portal do Nether. Uh, problemas. Então, eu não queria que esses problemas solassem, porque assim, eu consigo fazer o portal, mas eu não queria que quebrar nenhum obsidian, demora muito. Mano, <risos> eu tô achando que nunca vai dropar uma pederneira aqui nesse cascalho, mano. Nunca, nunca. Ó, antes do fantasma encostar em mim, vai dropar. Fica vendo. Ó, ó, ó. Fantasma faz um de cavalo. Eu percebi que sempre que eu derroto, os fantasmas dropam essas coisinhas. Será que tem alguma utilidade? Bom, me dá sorte, não é? Porque até agora eu não dropei nada aqui. Gente, ó. Na minha mochila, agora tem a minha enxada e meu machado. Eu descobri uma teclinha que eu aperto, ó. E consigo trocar. Gostei. Aí, ó. Foi só trocar. Agora foi. E mesmo assim, só foi uma. Deixa eu guardar minha pá agora aqui, ó. Ah, moleque. Pederneirinha, ferito. E... Da... Nossa. Mano, e esse portalzão bonito. Caraca, tá? Estamos no Nether. O primeiro passo e mais importante aqui é perceber que logo ali já tem um boss e que eu preciso tomar cuidado com tudo e todos que eu chegar perto. O uh, mineirinho novo é alumínio. Ô louco, mano, fazer umas panelas, fazer umas latinhas. Gostei, gostei. Tá, eu vi que bem aqui ó, já tem uma pedra luminosa. Quase não tá brilhando, quase não dá para ver. Vamos pegar elas aqui e já vamos levar para lá que pode ser bem útil. Foi esse? Bom, de qualquer forma, eu também vou aproveitar e pegar esses quartos que ele pode ser útil os crafts e já estou ouvindo o barulho que pode ser criaturas um milhão de vezes mais fortes do que eu. Então vou pegar só mais esse daqui e vamos embora. Mano, se minério é de frente aqui vou ter que pegar. Tarde, tá, tá minerando aí também, amigo. É bem interessante aqui, eu sinto que eu devia ir embora agora. Depois eu volto aqui para explorar. Agora vamos ver se nossos esforços valeram a pena. Primeiro pega aqui, na real. Espera, Vam, vamos, vamos esperar ficar de noite. Não, não deve demorar tanto, né? Tá, está de noite. Vamos avaliar o nível de iluminação. Tá, dá para enxergar, mas neutro. Vamos ver se colocamos aqui. Legal, legal. Também tem uma outra possibilidade que eu vi. Esquentando uma pedra luminosa, a gente consegue uma pedra luminosa suave. Vamos colocar ela aqui e ver o que acontece. Ah, bonitinha também. Eu, eu gostei mais. Ó, oh, não, valeu a pena, valeu a pena. Na real, vamos aproveitar que tá de noite. Vamos fazer uma coisa que a gente já devia ter feito há meses, anos, décadas. Pega essa flor, transforma em corante. Pega essa flor, transforma em corante. Pega o azul, transforma em corante. Junta os dois para ter roxo. Junta com a lâmpada roxa. Faz assim, faz assim e Pronto, cama. A gente conseguiu ir até para o Nedra para conseguir uma pedra luminosa para colocar de decoração ultra escondida aqui. E a gente não tinha onde dormir. tava cansado de dormir na minha mochila, né? Ah, é, pelo menos temos uma cama agora. Uh, bom dia. Eu acho que umas coisas sem sentido tem limite, sabe? Eu acho que tem coisa que faz sentido acontecer e tem coisa que não e. Isso aqui nascer na minha casa enquanto eu dormia, não Você troca alguma coisa boa, pelo menos um amuleto que faz eu passar por portais instantaneamente. Uma árvore de cerejeira branca pode ser bonita, Um machado de ferro que é pior do que um machado normal por causa que ele deixa lento. Um diamante bom e uma muda de uma árvore que já tem em cima da nossa casa. Tá, eu vou comprar o diamante e essa aqui. Então, preciso de 5, 6, 7, 8. Fica aí então, vai já que vocês têm o trabalho de vir também. Não, não, não some e, e, esses bichos spawnam toda hora e é por isso que minha explantação tá tudo quebrando. Cadê você? Cola aí trocas esse e esse. Pera, tu troca mais diamante? Ah, mas eu não quero. Obrigado. Tá, pode, pode ir embora. Ah, faz o que quiser então, vai. Bom, vamos seguir ao nosso painel solar. Na real, pra fazer o painel solar é mais fácil do que parece. O craft dele é esse daqui. Querendo ou não, a gente já sabe fazer ferro e o ozimil. Então, três itens a gente já tem. Um que vai faltar é a liga fundida. Que é só a gente vir aqui no infusor, redstone e ferro. Só que eu vou ter que colocar um pouquinho de energia aqui para lá. Eita, não é, gente. Tem um mosquito em casa aqui. Vou colocar uma cedinha aqui para não entrar mais. <risos> Se bem que a nossa parede é tudo esburacada, eles passam mesmo assim, né? De qualquer forma, as ligas estão prontas. Agora a gente tá cada vez mais perto de conseguir nosso painel solar. Vamos começar também fazendo um tablet de energia. Um tablet, né? É fácil, ó. É duas liga fundida que a gente já tem: ouro e redstone. E daí clica aqui, ó. Aí, ó, prontinha. Agora só faltam os três painéis solares. Que é coisinha fácil. Mais uma liga fundida, onze painel de vidro e redstone. Ó, painel de vidro e tá lá, três painel solar. E com isso, a gente junta tudo e. Tcharam! Temos o um painel solar. A parte boa agora é que a gente tem energia solar. A gente só precisa de um meio de pegar essa energia e mandar para as nossas máquinas. Então, para começar bem as coisas, a gente precisa ter contato com o sol. Então vamos fazer um puxadinho aqui. Olha lá, fala se não ficou bonitinho o nosso puxadinho. Virou uma mini varandinha aqui. Eu achei a coisa mais fofa. Agora a gente pode vir nele aqui, ó, onde tem a luz do sol, livre e coloca o um painelzinho solar, e ele já tá gerando energia, como vocês podem ver. Agora seria bom ele ter onde guardar essa energia, né? Eu tava vendo aqui, tem um cubo de energia básico, basicamente a energia mais básica de todas. E uma das coisas que usa para fazer, a gente já até tem na real, só de fazer essas ligas, a gente já vai ter tudo, tava pensando aqui. Tablet, tablet, cubo de energia. E olha só! Eu derrotei um Enderman e dropou um bloco de grama. Uh, vou guardar isso, vou guardar na minha mochila eu Posso espalhar grama onde eu quiser com isso agora Bom, Bom eu sei que ela estava aproveitando bastante Que a nossa energia solar, né, mas vamos já tirar ela vou Colocar o cubo de energia bonitinho e painel solar Agora ele vai gerar pouquinho porque está ficando de noite Então vamos mimir ah, Já voltou a fazer barulho, ó <risos> Bom dia para você também, painel solar. Agora a energia está sendo passada aqui para esse cubo de energia básico. E por enquanto eu vou colocar as máquinas aqui. E agora, além de toda a energia do painel solar que está gerando, passar para o cubo de energia para guardar, as máquinas estão carregadas. Então podemos duplicar minérios infinitamente e fazer outras ligas de metais. Obviamente, ainda tem alguns processos que eu queria fazer, mas agora já está tudo funcionando da melhor forma. Agora, para pensar. E já que a gente tem energia infinita teoricamente, eu podia parar e fazer um robô, né? Sim, um robô. Tô pensando em fazer um robô de estimação. Vai quem sabe é amanhã. Então se inscreve e deixa o gostei, tá?